Minha relação com o mar, ela nasce junto comigo, praticamente, porque eu sou capixaba, né? nasci na beira da praia e assim, vida toda, frequentei a praia e hoje, né, continuo morando à beira do mar, minha relação com o mar é de troca de energia, o mar me energiza. O terminal de barcaças de Caravelas, ele é estratégico, né? no sentido de ser um transporte é, alternativa, economicamente viável e, e, e sustentável, né, que traz grande parte da madeira produzida em nossas florestas da Bahia, aqui por Espírito Santo, onde estão as três fábricas de celulose, né, uma ao lado da outra. O projeto, o objetivo principal, é estabelecer uma relação é, amistosa, de confiança, com partes interessadas no, em caravelas, né? em especial os pescadores, em função do histórico é, de implantação do terminal de barcaças, né? onde é, a população pesqueira foi excluída dos benefícios da implantação do projeto. Então, a empresa começou um diálogo com, direto com os pescadores e, no diálogo, surgiu, então, essa demanda, uma demanda pela por um investimento estruturante e que eles consideraram relevante que fosse uma uma fábrica de gelo. Então, o projeto está viabilizando a implantação de uma fábrica de gelo, um, uma bomba de abastecimento de combustível, um pier, melhor, onde possa haver uma melhor atracação dos barcos. Né? Então, em termos de empreender, né, seriam esses os empreendimentos principais e para a implantação desse processo precisou de todo um trabalho que antecedeu, que é o de empoderamento né, dessas pessoas, né? não adianta ter gelo, não adianta ter óleo, se as práticas não são sustentáveis, então é um processo pedagógico na né, realidade. O profissional que é diferente hoje, que faz diferença, é o profissional que tem o brilho nos olhos, e é verdade, a gente só tem brilho nos olhos quando a gente gosta do que faz. A simplicidade, eu acho que é a essência do ser, né? Acho que se todos conseguíssemos ser simples, a vida seria muito menos conflituosa.